Aqui atrás, bonito esse empreendimento aqui Acho que de um, dois, três, quatro ou cinco pavimentos Legal ele Pode ser que seja bem grande, né? Uma região bonita aqui Vou mostrar pra vocês Olha só Tô dando uma caminhada Tô dando uma caminhada filmando com a GoPro Hero 8 Sem microfone é, Sem nada Apenas segurando a câmera na mão aqui Um pequeno suporte aqui de ventosa, né? Que eu uso no carro Enquanto o carro tá sendo lavado eu vim aqui Dar essa caminhadinha Por isso que eu tô um pouco ofegante uh, Isso aí Que fachada bonita, né? Acabei de passar por um prédio bonito aqui, de uma empresa de vigilância, aí eu me lembrei que normalmente quando você vê uma reportagem é que aconteceu alguma violência, alguma coisa no trânsito ou em algum estabelecimento, aí vai olhar, ah, vamos pegar as filmagens para ver se pela filmagem eu consigo identificar aí a gente percebe, ah, não estava filmando, estava estragado. Então, será que essas câmeras também não estão só ali para, como diz o outro inglês, ver? <risos> aqui é um paraíso, gente. plantas. Olha que coisa mais linda. Olha isso aqui. Isso é lindo demais. Olha só muito bom o ambiente com, com plantas né significa vida aí esse sombrite também né essa cobertura que a gente chama de sombrite como dá uma amenizada na temperatura né além de fazer sombra que o nome já diz mas a temperatura também e olha só que eu achei aqui gente eu acho que vão instalar um radar aqui ó perto do posto vão então ficar atento ainda estão instalando mas já é um sinal e ali também ó, a chuva tem provocado alguns estragos, os muros não estão aguentando e estão se deteriorando aqui. Cuidado, ó, é que nem essa contenção aqui, esse muro já está embarrigado, né? Então já está com uma flecha aqui que pode ser que mais um pouquinho de... Tá vendo aqui ó, como já saiu do alinhamento? Isso é um perigo. Então aqui já é uma área de risco, Romildo caçando riscos aí. Filmando e vendo alguns vídeos de GoPro... E aí as pessoas falando que tá dando muito erro, né? Muita falha, e a minha começou a dar também. De vez em quando eu preciso abrir a tampa, tirar a bateria e colocar de volta para poder fazer funcionar, uma coisa que não deveria, né? Bateria cheia, cartão bom. E outra coisa que tem acontecido, é, tenho dois riscos na tela agora, mas ela não sai na gravação, mas é ruim porque você enxerga os dois riscos na tela, né? Então são os dois problemas que tem acontecido na minha Hero 8. Isso já aconteceu com você também, na sua GoPro? Ou na sua câmera de ação? Aí, o João e o William já estão tá dando um talento aqui, finalizando meu carro, passou, já passou pretinho os pneus, agora está passando limpa-vidro. É uma novidade, nunca vi ninguém passar limpa-vidro no, no Lava Rápido. Né, João? É, é diferenciado. isso diferenciado. Diferenciado. Então, qual que é o endereço aqui mesmo, João? Avenida Deputado Cristóvão Chiarádia, Aqui no Buritis, Belo Horizonte, tá? 701 Isso aqui não, não tem erro não galera, uhum. faça acesso aqui Subindo aqui não tem erro A Rua do Posto aqui no Buritis, Rua na Avenida aqui, né? Isso Indo aqui pro Anel Isso, tá. faça acesso galera Beleza, tamo Dá junto tudo. Valeu Vou mostrar aqui pra vocês, ó Avenida saindo lá de baixo da Mário Werneck E a gente sai lá no Anel, beleza? Naquela saída do anel ali perto do radar É isso Eles começaram aqui faz um mês e meio Dois rapazes esforçados E é isso aí você tem um lugar Que você possa trazer seu carro De forma mais rápida Ser higienizado lá, lá. Beleza dando um talento aí, né? É isso aí Aqui no Lama Rápido eu encontrei O Isael, né? Isael Isael você me mostrou o que que você apontou ali perto daqueles prédios? Ali eu no fundo? Nós ali um restaurante, Pico Restaurante Pico Só olhava para conhecer lá, fazer aquela visita bacana Será um é... prazer recebê-lo Viu? E aí, se eu falar o seu nome, logo ganhei desconto Ganha desconto, só Beleza. procurar o Jonas, falar que a indicação do Israel Beleza, obrigado, velho Tchau Aí ó, fazendo amizade, conexões, né? Esses dois rapazes aí, lutando Com esse lava-rápido há pouco tempo Com pouca estrutura, mas executando, né? fazendo, trabalhando é isso que é importante é não se ater é o preço legal é, em virtude do que eles estão fornecendo, mas eles precisam de ajuda as pessoas vindo mais vezes, né e também de orientações de como ah, eu queria até ver com vocês alguém sabe fazer um projetinho barato de como reutilizar a água que ele usa no lava jato? Para separar o sabão e reutilizar a água de volta? Alguém sabe? poder deixar até uma, um, um contato aí para a gente poder ajudá-los. Eu gostaria de ajudá-los. E também ali na questão do fluxo, de quem entra, quem sai, como poder melhorar o ambiente. Enfim, eu acho que a gente pode ajudar sim. Além de trazer seu carro, você pode dar boas ideias. Então, o vídeo também serve para isso. Beleza? Pessoal do, de Buritis aí, do Buritis. Vamos vir aqui pra avenida Vou deixar o endereço da, do Lava Jato aí E vamos ajudar os meninos, tá bom? Muitas vezes você procura um puta de um estabelecimento Com é, classe A, tudo Mas na realidade o que importa é a lavagem do carro E nesse caso, questão social de ajudar os dois meninos ali Beleza? Então vamos voltar pra casa agora Tem o um segundo tempo Bora